Aê pessoal, aqui é a Paloma Estou jogando nas casuais Estou jogando com o Enfrentando Ryu. Eu Estou continuando a jogar A série é, Testando personagens Para quem não sabe, eu vou deixar O link aqui no card Honda é um personagem Muito bom quem gosta de jogar com ele, comente aí os golpes dele. Eu não sei muito. Eu sei que ele dá a cabeçada. O sumo smash. E também ele dá o, um, uns tapas com as mãos. E o Ryu, como sempre, roubando. Bom, eu. Como o Yu ele já tem os seus golpes. Né? A sua jogada. Vou tentar buscar aqui a minha pra poder sair desses golpes dele. Vou dar bastante essa. Sumi smash. Dando a bundada. Pra ele ficar dando um Hadouken embaixo e eu sair por cima. Vamos ver se isso vai dar certo. Ai, que bom que ele tá gastando ali a barra dele. É bom que ele não solta aquele vitrigo de duas horas. Eita. Calma. Bom, eu vou continuar assim. Abundado. Toma. Só falta mais um riscinho. Ah, ainda bem que acertou, né? Eu achava que ele tinha dado Shoryuki na bunda e tinha tirado Mas já é demais essa <risos> ah, Puxa vida, aí pegou Esperar ele calma, Rio. Meu, não deixou nem sair daqui do canto! Toma! Vou esperar ele terminar esse V-trig dele. Ai, foi acertar agora! Não! Toma! Ai, não to pode desistir de novo! Yes! Morreu com a explosão! Fico com o pedão O Sheepressa parece que eu estou de roupa Todo estiloso Às vezes ele vem eu nem sei que é ele tanta roupa que tem Calma não, eu preciso reagir aqui, tô morrendo. Não, ele não pegou, vai. Continua assim até o fim. Calma! Toma, minha voadora! Pronto, eu soltei meu V-Twig ali. Tá nada. Ai é que é esperta, não vem não Olha ah. Meu golpe infalível aqui Cada nesse esse sul, Mexe com a até o final <risos> A cabeçada Segura essa <risos> Esse o rio não dá tempo nem de pensar De dar o rio a dele <risos> Que eu tô pulando em cima é que o rio é muito rápido Pega esses personagens Maiores ah, De novo Calma, só falta o um recinho Tchau Vai pra lá Agora é a atenção total Meu golpe, deu certo Tô amuzada Agarrou aqui. Puxa vida. Vem, tô com esperto com as minhas mãos aqui. <risos> Meu, que golpe é esse, gente? Meu, quando eu tô jogando, enfeitando esse golpe, eu não gosto de enfrentar não. Essa bundada um que o um da dá.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 Tush, my man, I might have lost the fight if you hadn't been around. <laughs> Here, keep it. Japanese fighters stick together. Cause we're brothers! <laughs>